Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e eu sou a Thaís. Estamos começando aqui mais um vlog, hoje a gente estamos indo atrás de uma lenda que foi passada para gente. Vamos ver se a gente acha, né? Vamos ver. Porque é um local bem longe daqui de da onde a gente está, agora a gente acabou de passar no posto Bacê e vamos aí pegar a caminhada, ver se a gente acha. né? É outra vez? cidade, né Thiago? É outra cidade. Então galera, fica ligado aí nesse vídeo aí que vai ser top, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like. E aí, segue a gente no Instagram. Lembrando que a gente está fazendo vlog nesse canal. E no canal principal, que é o canal Thiago Furacão, a gente vai lá e faz a história de terror, que a gente vai de madrugada nas lendas. E o negócio é tenso, não né, é isso mesmo. Então vamos com esse videozão aí, galera. Será que é a estrada é aqui mesmo, Thaís? É Thiago, não sei. Sei que tá só Ó, descendo. tem um carro no subindo. No Nossa Senhora. Cara, o planeta está se enfiando um buraco. Gente, olha a mas... estrada. Só passa acho que a bicicleteira aqui. Esses caras estão tá ferrados pra subir aquele é subidão, hein? Tá. Gente, olha. Nós estamos é, se enfiando no meio do nada, né, Thaís? Aham. Uh Dá -huh. tá até medo desse lugar aqui. Imagina pra vir de madrugada daqui carro daqueles Bom, se não é achar o local, né? Tá bom pelo menos, né? Porque a caminhada está sendo longa. A gente acho que já andou o quê, uns 10 km nessa estrada de chão? Só tá? nessa estrada de chão, a andou uns 10 km. E aqui é uma buraqueira assim, a câmera deve estar tremendo tudo, aí. É uma buraqueira do caramba. Então vamos seguir aí pra ver se nós achamos. acha. Vamos lá. Galera, parei aqui, ó. Eu já avistou uma casa lá longe, ó. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá, pessoal. Vem ali, ó. Tem uma casa ali, ó. Não sei se tem alguma história, mas parece que tá bem, bem abandonada. Mas nem sei se, se tem como chegar naquela casa, ó, lá. Parece, parece ser sinistro, né, Thaís? Parece. Tem gado lá, né? Dá pra ver que tem gado e parece que não tem janela. É, parece ser abandonado. Mas vamos aí pro nosso destino ainda, Thaís. Vamos lá. Mas dá hora deve ser aquela casa, hein? Deve sinistro isso galera aí ó na caminhada pelo jeito ele não tá nem perto de onde é para gente ir né daí é pessoal achamos a casa ó pelo jeito tá é bem destruída já é uma casa muito muito antiga não tem nem noção de quanto tempo ela tá aí mas vamos lá dar uma olhada nela pra ver a história dessa casa, a gente vai contar no outro canal, tá bom? Lá no Thiago Furacão, que a gente vem de noite e faz a história de terror. Vamos lá dar uma olhada, Thiago? Vamos lá, e tem isso. Olha, é no meio do nada, né, cara? No meio do mato. Ela tá... Escondida no meio da floresta, né, cara? Thiago, ela dá medo, hein? Por isso que a gente não tava achando, cara. tava achando. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Cuidado com bicho, cobra, aranha, tá? tá. isso, toma cuidado porque essa tá caindo na casa, hein, velho Ó, pessoal, ele já tá desmanchando ali, ó, aquela parte Telhadinho aqui já caiu Ixi, caiu Thaís, acho bom por aí, não vamos, vamos dar a volta na casa primeiro Ó, tá caindo, não quis não Olha, essa madeira vai cair na sua cabeça também. Vamos dar a volta aí. Caralho, que janela sinistra, mano. Olha aqui, ó. Quantos anos isso daqui já não tava no Daqui a pouco a gente tem que tirar a thumb aqui, ó. Porque essa casa aqui é macabra, hein? Nossa. Galera, olha aí, ó. Sem a lanterna, tira lanterna, é é tudo teia de aranha, velho. Gente, tá fazendo muito barulho aqui por causa das folhas, tá? É, ó, tem muitas folhas. Estamos no meio da floresta aqui, ó. Thaís, olha essa árvore aqui, que louco, tá subindo em cima da casa, ó. Torcendo pra cima da casa. Toma cuidado. Dá pra ir por aí? Ó, aqui era sualho, tá vendo? Ó, o sualho já cedeu tudo. É verdade. Cara, olha o tanto de teia de aranha, isso. Tira a lanterna, Teis. Tira. Olha aí, pessoal, isso é tudo teia de aranha, velho. Isso é louco. Toma cuidado, hein. Eu acho que era muito forte, ó. Eu não sei se a gente vai conseguir mandar lá dentro. Aí pessoal, ó. Pasqueirona. É isso. Tô, é me, arre... Tô me arrepiando, velho. Nem que dá uma olhada na lâmpada, Thiago. Dá uma Pera. Nossa, fez um zumbi no meu ouvido. Dá uma olhada na lâmpada. Nossa, ali pessoal. Ó, parece que aqui a outra parte caiu, ó. Né? E o mais interessante dessa lenda é a história, né? A é. história sinistra, né? história é... É de ficar de cabelo em pé a história daqui, Tiago. Olha lá, olha lá. Tudo caindo, velho. Deixa eu filmar agora, Tiago, que você entra na frente ali, porque eu tô com medo de cair. Aquela... Vamos ver, acabar de ver aqui fora aqui, então. Vamos ver essa parte aqui, ó. Aqui devia ser, né, tipo um cômodo, né? Eu acho que aqui deveria ser uma lavanderia. Eu acho. Esse aqui é um forno-lenha. Forno-lenha. E a construção aqui fora era grande, Thiago. É uma casa muito grande. Olha que árvore louca, Thaís. Olha aí. Uhum. Olha. Gente, ah, olha, olha essa aqui. visão. Aqui é uma força, tá? É um poço? Um poço? Eu acho que é poço. Geralmente, antigamente tinha poço, Não, Thiago, deixa assim não. Não dá é nem para ver. Não dá é nem para ver o fundo, gente. Tampa certinho aí. Apesar de tá ninguém aqui. vir aqui, né, Thiago? Mas é bom vir de noite, né? Vamos vir de noite. Gente, olha a visão dessa casa. Daqui. Sim, demais, né? Vamos lá. O Thiago tá me arrepiando, cara. De dia essa casa já tá me dando... medo, velho. Tá mais pra saber na história. Mostra o rabo aí. Jesus, olha aqui, tá caindo. a janela preta. Aqui deveria ser o que Thiago? Uma cozinha. Acho que é uma cozinha, né? Cara, não andou um monte, né? Não andou um monte pra conseguir encontrar, né, Aham. Uhum. Nossa, Therese, tá caindo ali, ó. Nossa, Thiago, é perigoso andar aqui dentro. Tá escorando, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vai ficar melhor. Vamos cuidar dos Thiago, tô com medo de ceder esse chão. Aqui, ele também cedou. Nossa, olha como que levantou isso. Vem, Therese. Então... Aqui. Peraí, quero ver esse banheiro aqui, Thiago, ó. Ó o teto. Gente, olha a luz, cara. Então, ó. só o banheiro mesmo que é de... Alvenaria, banaria. né? Thiago, mas essa casa aqui, antigamente, era muito chique, ó. Era alto o... Esse aqui devia ser um lustre, né? Um lustre, era alto o forro, tá vendo? Que aqui é um quarto, né? Provavelmente. Agora eu acho que aquele lá é o quarto principal, porque aqui lá parece ser maior. É dois quartos só, Thiago, pelo jeito, né? Ainda pra esse quarto tá Aí entrar. Nossa, que cheiro forte. Que Thiago, pegou fogo ali? Parece. Nossa, ele tá dando um cheiro forte, tá dando Tá ruim daí. Vamos sair pra fora, fora dessa casa. Aí. Eu não sei porque, mas eu tô sentindo uma presença dentro desse quarto, ainda. Tá muito perigoso, Thiago, essa casa. Se a gente vir mesmo de noite, Thiago, a gente vai ter que tomar cuidado onde a gente pisa. Não quero que me acompanhe não, hein. Olha. Olha aqui, arrepiando, velho. Vamos lá pra frente da casa, vai né? Tirar uma thumb? Vamos. Caraca, mano, tô arrepiando. Será que você consegue por aqui? Não consegue, tem do grado prego olha vale o pichão. Olha, ui! Toma esse forno certinho junto aí. A gente quer um forno lenha, ó. Você consegue ir andando aqui. Nossa, Thiago, olha. Nossa, mano. Olha, essa casa é muito sinistra, velho. Sinistra. Tiago, ela tem um porão, cara. Tem porão? Olha ali. Tem porão, Só que tá desmanchado já, né? Ui, ó, que deveria ser a portinha do porão. Nossa, cara. Caraca, toma cuidado, não entra aí não. Olha. Tá caindo, olha tô. aquele pilar. Eu escutei. Sinistro. Vamos encerrar esse vídeo? Vamos, vamos tirar a thumb agora, né? Graças é. a Deus eu chamo, porque foi difícil. Foi difícil. Vamos ver se a gente volta hoje aqui, pessoal. Vamos ver. Agora já deve ser umas 5h30, a gente está desde a uma hora atrás dessa casa. Tá estralando muito, cara. Tá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vlog aí, a gente atrás de mais uma lenda. A gente vai soltar bastante vídeos assim, a gente indo atrás das lendas, que o pessoal manda pra gente, né, Thaís? Uhum. Se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, que seja perto de Maringá, manda lá no, no Instagram, no, ou no meu, ou no da Thaís, e que a gente vai atrás, né, Thaís? Manda isso a história, mesmo. se você souber também. E é isso aí, galera. É, fica ligado no outro canal, que vai ser vídeo nós aqui de noite. Vamos ver se o local aqui é assombrado mesmo, beleza? E aí, Thaís, vamos embora? Quer falar alguma coisa? Não, agora a gente já achou, já explorou bem, né? Mato sinistro, olha lá. Galera, a história daqui é muito sinistra. Fica ligado lá no outro canal. Então, tamo junto, é nóis, falou e fui!